Olá turma, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez. Hoje começamos a nossa unidade 4 do módulo 1, que vai tratar justamente sobre as fontes do direito. E a expressão fontes do direito designa justamente o quê? Origem, nascedouro. Então a fonte do direito é aquilo justamente que vai produzir né, essas normas jurídicas. E a fonte do direito, então, ela é, é importante justamente por quê? porque a gente vai ter dois tipos de fontes, as fontes materiais e as fontes formais. As materiais são justamente as fontes existentes na sociedade que têm conotação com alguns fatores, como fatores sociais, religiosos, políticos, econômicos, morais, e etc. Já as fontes formais é justamente o conjunto de normas jurídicas relativas à forma como o direito ele vai ser executado, né? É dentro da sociedade, dentro do ordenamento jurídico. Então, as fontes formais é aquilo que nós vamos abordar aqui em aula. E ela se subdivide em fontes estatais, que a gente então tem a Constituição Federal de 1988, leis infraconstitucionais, decretos, resoluções, jurisprudência, e tem as fontes formais não estatais que é o costume jurídico, também denominado de direito consuetudinário, a doutrina né, e alguns atos também unilaterais de vontade. A gente vai ter dentro das fontes é, também formais as fontes primárias ou imediatas, que é a lei e o costume, e as fontes secundárias ou imediata, que é a doutrina e a jurisprudência. Então, entende-se por fontes diretas, imediatas ou primárias, aquelas que têm potencialmente é, suficiência para gerar a regra jurídica. E as fontes imediatas ou secundárias, aquelas que não possuem o mesmo vigor criativo das primeiras, seja a doutrina, a jurisprudência, a analogia e os princípios gerais de direito e a equidade, né, tidas como fontes secundárias. Então, a gente vai ter algumas fontes que são escritas e fontes que não são escritas. A lei, né, começando por ela, então, aqui, ela, quando a gente fala de lei, né, a gente tem que falar que é uma regra geral de direito, né ela é abstrata, ela é também tida como permanente e dotada de sanção. Como eu disse para vocês, aquela coerção, a punição, né, que é expressa por quem? por uma autoridade competente. E uma outra característica é que ela tem o quê? Cunho obrigatório. E dentro do nosso sistema, que é considerado o sistema romano-germânico ou civil law, ela é escrita diferentemente do sistema da common law. Então, a gente tem dois sistemas. né O da civil law, que é adotado pelo Brasil, ou sistema romano-germânico, e o da common law, que é adotado... É, pelos países da Commonwealth, como os Estados Unidos da América, o Canadá. E dentro do sistema romano-germânico, a lei ela prepondera como centro do direito pela presença justamente do quê? Da codificação. Existindo, inclusive, uma hierarquia entre elas. Que hierarquia é essa? Então, a gente tem a Constituição Federal estando no topo, a gente tem as emendas constitucionais, tem as leis complementares, ordinárias, delegadas, medidas provisórias logo abaixo, os decretos e outros atos normativos. Então, essa pirâmide que eu coloco para vocês, ela é chamada até de pirâmide de Kelsen. Por quê? Porque ela traz justamente essa hierarquia né, das leis, ou seja, no topo está a Constituição que se sobrepõe a todas as outras. Tá? Então, nenhuma das demais pode conflitar com a Constituição Federal, porque serão consideradas, então, inconstitucionais. E a Constituição Federal, ela é justamente o quê? A lei suprema dentro de um Estado soberano. Então, a nossa norma maior né, é a Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988, e que tem algumas características, que é característica da nossa Constituição. As Constituições de outros países podem ter características similares ou completamente distintas. Então a nossa Constituição, ela é formal, ela é escrita, ela é dogmática, ela é promulgada, ou seja, é, ela é democrática, né? Existe a participação do povo de um poder constituinte originário, não é imposta, então por isso promulgada, ela é rígida, ou seja, para ela ser alterada precisa de um processo muito mais complexo e ela é analítica, ou seja, ela é esbilçada né? Sempre, sempre vem o que tratada nos mínimos detalhes. De acordo, então, com o professor Ramos e Granstrup, é uma lei, né? Que uma lei ela passa por um por um rol de etapas, né? Para ela ser descrita como lei, tá? E quais são as etapas que tem que passar para ser reconhecida como lei? a iniciativa de criação dessa lei, então existe uma proposta legislativa, né? a discussão e deliberação dessa lei nas duas casas eh, legislativas, que são o Congresso, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal, a promulgação que vai se dar pelo ato do Poder Executivo, né? então, via de regra o Presidente da República, e a sanção, que não tem nada a ver com a punição, aqui tem outro significado essa sanção, que é justamente o quê? Essa aprovação que vai ser feita pelo poder executivo correspondente. Correspondente em que sentido? Se é uma lei federal, se é uma lei estadual, se é uma lei municipal ou mesmo distrital. Então, a gente tem aqui as leis infraconstitucionais. Né? E a lei ou legislação vem a ser o um conjunto então de normas jurídicas emanadas do Estado, Através dos seus órgãos, sobretudo do poder legislativo. Então, a lei ela é a fonte por excelência dos direitos subjetivos que a Facultas agende, uma vez que a lei ela é abstrata, ela é geral, ela é hipotética e vai incidir sobre um caso concreto. Então, a lei tem como fonte. A lei é a fonte principal do direito e tem algumas características, como por exemplo. Ela é geral, então, a característica da generalidade, que vai se dirigir a todos nós, tendo eficácia erga omnes, então, para todos. Ela é imperativa, né, porque ela impõe o quê? Deveres e condutas, por isso ela é chamada, então, de norma cogente. Existe também uma outra característica da sua permanência, porque, via de regra, a norma ela é criada para vigorar por tempo indeterminado, então, ela vai existir até que ela seja revogada por uma nova lei ou perca a sua eficácia. Ela também tem como característica ter que ser criada, elaborada e passar por um processo, né, por um órgão competente, porque se não for feita pelo órgão competente, então ela não pode existir. E o autorizamento que está relacionado justamente a uma determinada conduta que vai ser autorizada ou desautorizada. Então aqui ela se liga aos chamados modais deônticos, no qual a gente vai ter normas que nos proíbem de fazer algo que nos obrigam a fazer algo ou que nos permitem a fazer algo. Então, por isso, as normas elas podem ser cogentes, que são aquelas que atendem mais diretamente ao interesse geral, merecendo, então, aplicação obrigatória, eis que elas são dotadas de imperatividade absoluta. Então, exemplos são as normas relacionadas com direitos pessoais de família, com anulidade de negócios jurídicos, né, com a função social da propriedade dos contratos... E tem as normas dispositivas, também chamadas de supletivas, interpretativas, ou também de ordem é, privada. Né? Essa norma de ordem é, privada são aquelas que interessam somente aos particulares, podendo ser afastada, então, por deposição de vontade das partes envolvidas, como, por exemplo, é, envolvendo um contrato em que as partes elas podem dispor a respeito das cláusulas desse contrato. Há também como outra é, fonte né, do direito o chamado costume que está relacionado ao direito consuetudinário E conforme o professor Silvio de Salvo Venosa, o costume ele desempenha um papel importante. Isso porque, porque a lei, né? Ela não tem condições de determinar todas as condutas e todos os fenômenos em todos os tempos. Então é, antes mesmo da lei escrita, da lei expositivada, já existiam os costumes, e isso vem desde a antiguidade. Então, o que, que vem a ser o costume? O costume ele é o um uso reiterado de uma prática que vai integrar o costume. Mas o que, que diferencia o uso do costume, já que o costume é esse uso reiterado de uma prática? Né? É justamente que o costume, além dele ser reiterado, vai também ter uma visão de obrigatoriedade de se cumprir com aquele costume. Então, quais vão ser as características do costume? Então, o costume ele vai ter é, justamente como característica brotada consciência coletiva, exige-se que seja geral e amplamente é, disseminado no meio social, tem que ser uma prática constante e repetitiva, então não pode acontecer só de vez em quando, aí vai ser uso. E o principal, né? tem que existir uma consciência de obrigatoriedade para ser considerado, então, costume ou direito constituinário. O costume ele pode ocorrer, segundo a lei, é, para preencher lacunas, né? ou seja, quando a norma ela não trata de um determinado assunto, o magistrado ele tem que dar uma resposta para aquilo, ele não pode deixar em aberto e alegar que não existe uma lei específica sobre aquilo, então, nesse caso, pode-se utilizar também o costume, é trazido isso, inclusive, pela lei de introdução às normas do direito brasileiro, que é o módulo 2 que nós vamos trabalhar, e o sistema também ele pode ser contra a lege, ou seja, ele se opõe a ao dispositivo da lei. No caso... É, do costume segundo lege, né? segundo a lei, ou pré -lege, que serve para preencher essas lacunas, não há divergências. No caso da contra sim. Por quê? Porque não se admite a aplicação de um costume contra a lei, justamente pelo fato de que isso pode criar uma insegurança e uma estabilidade dentro do ordenamento jurídico. Uma outra fonte... É a chamada jurisprudência. Então, o que, que vem a ser a jurisprudência? É o conjunto reiterado de decisões dos tribunais, tá? Sobre um determinado assunto. Então, a jurisprudência, ela vem expressa em sentenças, né? Em acordos, e é justamente o entendimento sobre um determinado assunto. Então, é, uma temática que vem sendo trazida ultimamente é a questão. É, dos golpes via Pix, né? Então, como que os tribunais estão entendendo isso? O banco, ele tem que ressarcir o, o correntista diante disso, não tem que ressarcir? Então, isso pode ir mudando também conforme o tempo, tá? Os entendimentos. E em virtude dessas alterações, é que a jurisprudência ela é considerada, como eu coloquei para vocês aqui, o direito vivo. Por quê? porque ele vai atualizando o entendimento da lei, então ele vai dando uma interpretação atual, essa interpretação então sendo dada pelo poder judiciário que vai atender às necessidades do momento do julgamento, daquele momento concreto que está acontecendo. Então, uma decisão e uma jurisprudência, né, é lá de 2010 pode ser diferente dez anos depois, tá? Por quê? Porque trata-se também de um instituto bastante dinâmico. Então, não é estático assim como o direito. Uma outra fonte são os princípios gerais de direito. Para o professor é, Miguel Reale, né, ele trata aqui justamente é, falando né, que são enunciados normativos de valor genérico, que vão justamente o quê? condicionar e orientar a compreensão do ordenamento jurídico, tanto para a sua aplicação, quanto também para a integração. E, inclusive, para a elaboração de normas novas, posteriormente. Né? Então, quando a gente fala de princípios, esses princípios eles são extremamente importantes dentro do sistema jurídico. E a gente tem alguns princípios que são tidos como princípios gerais de direito, e outros princípios que são até tidos como princípios é, fundamentais. Então, a gente tem o princípio da dignidade da pessoa humana, a gente tem o princípio da legalidade, a gente tem o princípio da proibição do enriquecimento ilícito ou do enriquecimento sem causa. Então, são vários os pontos que nós temos relacionados aos princípios gerais de direito. A doutrina está relacionada ao trabalho dos juristas, né? mas como autônomos, como estudiosos do direito. Então, aquela pessoa que gosta de pesquisa, né, ela vai se debruçar sobre determinados assuntos e de maneira sistematizada, ordenada, ela vai, então, escrever manuais, vai escrever artigos científicos, vai escrever livros, né, vai dar pareceres, opiniões de jurisconsultos. Então, tudo isso está relacionado à doutrina. E por não vir de um órgão, né, é, que está relacionado, seja o poder legislativo, executivo ou judiciário, ela não é obrigatória. Então, ela vai ser utilizada pelo advogado, né, ou pelo, pelo magistrado, se ele quiser, mas não há uma obrigatoriedade em seguir. Já a analogia é o estabelecimento de uma regra para um caso não regulado, né, pela norma mas que, por semelhança, até grifei aqui para vocês, ela pode ser utilizada. Então, parte de um caso regulado pela lei para outro que não foi regulado pela lei, mas que é tão parecido que aplica-se aquela lei para o caso regulado aquele caso não regulado. Então, por exemplo, a questão do descanso do datilógrafo. A cada tempo de trabalho né, do datilógrafo tinha que ter um tempo de descanso para evitar alguns problemas é, de saúde, como a LER, né, é, então aquele esforço repetitivo. Quando surge, então, o trabalho do digitador, a lei não fala do trabalho do digitador, fala do datilógrafo, só que hoje em dia a gente já não encontra mais datilógrafos, a gente encontra pessoas que trabalham com digitação, mas a mesma norma passou a ser aplicada ao digitador, para quê? Também para evitar a LER, tá? Bom, pessoal, agradeço a todos vocês e até o próximo módulo. Tchau, tchau.